O Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública não tem a validade de conseguir mudar a cabeça aos polícias que pensam mal, ou que, ou que têm alguma tendência para pensar de alguma forma mais discriminatória. Não consigo fazer isso. Agora, eu posso, isso sim, ver os seus comportamentos observáveis, ver o que dizem nas redes sociais e responsabilizá-los por isso. Portanto, centrar o foco no cumprimento dos estándares éticos, no cumprimento da lei dos regulamentos policiais, em vez de perseguir fantasmas, em vez de perseguirmos fantasmas de infiltração de movimentos políticos nas forças de segurança. Isso não me diz nada. Diga-me em concreto o A, o B, o C, em que é que foi. Preciso de saber para atuar. É isso que me interessa.